Você sabe o que é homestaging? O objetivo do homestaging é transformar ambientes de casas que estão à venda em espaços atraentes para encher os olhos de um potencial comprador. Nós vamos mostrar em cinco episódios dicas incríveis e de baixo custo para você valorizar o seu imóvel com pintura e técnicas de organização.